Aí, ontem eu vi um bagulho muito interessante, mano. O quê? O que acontece? Eu tava lá no hltv.org. Aí eu vi um top. O tópico era Counter-Strike 2 Omega Lu. Tá. Aí eu cliquei, óbvio. Aí, mano, o cara falando que, tipo assim, que esse Counter-Strike 2 é miado e blá, blá, blá, blá, e que poderia ser muito melhor. Aí ele colocou uma referência da Unreal uh, Engine, que é o que o pessoal usa pra fazer vários jogos aí, estão ligado? Tá ligado, tá ligado. E aí, aparentemente, rolou um update dela, que a parada agora tem. Tipo assim, é muito mais simplificado de você criar esses mundos ultra realistas. E aparentemente, com esse update que ela teve, sabe o que vai dar para você fazer? Você combar o rolê do chat GPT com a Unreal Engine. O que isso quer dizer? Você vai poder falar pro chat GPT como que você quer que o seu jogo seja. O chat GPT passa pra Unreal... E a Unreal faz o game com base nisso, velho. Eu tenho certeza que esse game ia ficar uma bosta, velho. Tipo, por texto você pode criar um jogo. É, mas eu não confiaria nesse game aí, não. Se a jogabilidade será boa ou não, como saber, mas já criaram um novo CSGO rodando nessa Engine e de verdade, graficamente falando, repito, graficamente falando, tá muito, muito melhor que o CS2. Eu sei que hoje é primeiro de abril, mas não é zoeira. O que eu tô falando aqui é real e eu vou mostrar para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Rapaziada, pra começar, o que é. Unreal Engine? O Unreal Engine nada mais é do que o um motor gráfico, assim como o Source 2, assim como o Source 1 Source 2 é o motor gráfico mais recente da Valve, o motor gráfico que ela utiliza para criar jogos ou então realocar jogos que anteriormente rodavam na Source 1 foi exatamente isso que ela fez com o CSGO no caso da Unreal Engine, a mais recente é a Unreal Engine 5 e muitas pessoas já conseguiram recriar o CSGO nesse motor gráfico que potencialmente falando, ele consegue criar jogos com gráficos melhores que o motor gráfico da Valve, no caso o Source 2 Nesse vídeo, iremos comparar algumas cenas do CSGO Com as mesmas armas, as mesmas skins, nas mesmas posições No Source 1, Source 2 e no Real Engine 5 Antes que vocês falem alguma coisa Obviamente que graficamente falando, o Unreal Engine 5 é muito melhor Porém, isso não quer dizer que se um novo CS fosse criado nesse motor gráfico Ia ser melhor Afinal, o CS é um jogo competitivo Então há muitas coisas mais importantes do que os gráficos A mudança gráfica do Source 1 para o Source 2 já foi grande, já foi muito boa Eu pelo menos achei Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte Será que se os gráficos fossem melhores ainda Talvez eu estragaria um pouco do jogo Porque a Valve conseguiu mudar o jogo graficamente Tá mais bonito, porém a jogabilidade é a mesma Quem sabia jogar CSGO, não desaprendeu a jogar CS2 Isso é muito importante, rapaziada E nisso a Valve acertou Vamos lá, rapaziada, assistiremos juntos Esse videozinho aqui, ó Source 1 versus Source 2 vs Real Engine 5 Counter Strike Comparison Vamos lá, Source 1 vs x 2, 2. Já mudou, né? Source... Nossa, mano céu. sem brincadeira. Source 1, CSGO, no caso. E ó, quero fazer um comentário. Não me xinguem, tô sendo sincero, não tô cuspindo do prato que comi. Mas depois que eu joguei o CS2, quando eu entrei no CSGO, eu achei muito feio. Nossa, eu achei muito feio. Quem teve a chance de jogar CS2, comentem aí se tiver a mesma sensação. Mas enfim, ó, CSGO, CS2, muito mais bem iluminado. Pô, muito mais bonito e o real engine, meu pai amado. Ó, a AK no Source 2 mudou bastante, né, para cá do CS:GO, e a k do Real Engine que é muito parecida com a AK do CS:GO. Mas esse cenário do Real Engine também, nossa senhora, muito louco. Vamos ver mais, quero ver mais, ó. Faquinha do caçador. Gente, CS:GO tava muito feio, como eu não perceber, era muito amor pelo jogo. Alp Source 2. Inclusive quem não viu, Alp mudou, o modelo 3D da Alp, mudou. Porém, vai uma curiosidade. Algumas skins antigas do CSGO não se adequam a esse modelo novo de Alp. Então, algumas skins mantêm o modelo antigo. Olha que bacana. Mas, ó, Source 2, muito louco. Real Engine, não tem nem o que falar. Meu pai amado. Source 1, feio demais. Muito feio. Feio, feio igual o Paulinho. Nossa. Essa, essa, não, aí aí eu já prefiro a explosão do Source 2, aqui o Source 2 ganhou do Real Engine, não tem como, essa explosão tá muito feia cara, muito feia, Tudo respeito, tá muito feia, não dá, a do Source 2 vence, deixa eu ver a Molotov, aí a Molotov então, aí... Temos um porém aí. Temos um porém. Porque eu sei que muitos dirão. Dog, o Molotov do Real Engine tá muito mais realista que a do CS2. E não tá. Eu provo pra vocês que não tá. Ó, essa é a Molotov do Real Engine. Realmente. É bem realista. A chama, principalmente, é bem realista. Mas, assim, aquele detalhezinho roxo no chão da Molotov do Source 2, isso... Tá ligado? Isso ganhou. Isso dá vitória pro Source 2. Porque quando o jogo foi lançado, muitas pessoas criticaram esse roxinho no chão. Falaram que não tinha sentido. Porém, esse esse detalhe do roxinho no fogo, mano, trouxe mais realismo, pra quem tá duvidando, ok. Imagens dizem mais que palavras. Então nesse aspecto de realismo, Source 2, Pense e Real Engine. Agora os caras tampando a molotov com uma smoke. Preciso ver de novo para avaliar Sei lá, não consigo dar uma opinião Pô, aqui parece que ele tá filmando o um monitor com o celular, cara, não parece? Ó oh. Mas tá bonito, tá bonito, tá bem bonito Ah, não, aí, aí desculpa Aí o engine vence Não tem como, aqui nessa posição vence E nessa aqui também, provavelmente Nossa, cara Espreizada. Até que não ficou ruim a gameplay, não, do não Nossa, esse desfoquezinho de fundo é bonito. Não é nada realista, né? Porque, pô, na vida real, né? Tudo bem, quando seu olho foca em algo, você não percebe, mas desfoca um pouco fundo. Mas não dessa maneira. Aí, aí, ficou, mano, muita cena de filme. Cara, agora é que eu percebo o quão ridículo o CSGO era por não ter perna, mano. Não, não faz sentido. Sem caô. Não, não Ó, fazendo uma avaliação rápida aqui de gameplay CSGO, né? Mano, não tem como comparar com o CS2 O CS2 tem uma gameplay muito melhor, né? Por conta da questão ali do sub-ticks CSGO é 64 ticks O Source 2 nem tick tem Isso é bom, pode parecer Quando eu falo que nem tick tem, pode parecer que é inferior Mas não, ele não tem limitação de ticks Melhor dizendo Mas a gameplay aqui do Unreal Engine ficou legal também, viu? Ficou bacana, eu curti essa parte aqui também ficou bem legal, mas não tem pernas. Aí é né, inadmissível, né? Tem que ter pernas. Tem... Agora que eu reparei que não tem pernas do Virgini, precisava ter pernas. Esse fogo ficou esquisito, né? O fogo, o fogo eu prefiro do Source 2. Alguns meses atrás, bem antes do CS2 ser lançado, né? O CS2 foi lançado não faz nem duas semanas, eu acho. Enfim, mais precisamente cinco meses atrás, o TrueDazzle já tinha recriado o CSGO no Ruin Engine 5, buscando ali um conceito de como possivelmente seria o Source 2. Vamos ver se ele acertou? Vamos ver se ele chegou perto? Ó, uma Dust 2 completamente diferente da Dust 2 que temos agora no CS2. Mas tentaremos analisar aqui. Não, tá totalmente diferente. Tá muito bonito, tá? Tá realmente muito legal, mas.. Mas tá muito diferente, né? Não tá muito a ver com, com o CS2, não. Nem com o CS2. Essa mira aqui, ainda bem que não, não veio pro CS2. Essa mira secundária para algumas armas. Cara, tá muito bonito, né? O vídeo muito bonito. Talvez o, o próximo CS. Né, o CS, 3 ou o CS2 no Source 3, mas assim, vamos. vamos... Ai, no corpo desse cachorro! Isso é uma parada. CSGO foi lançado em 2012. O CS1.6 foi lançado em 2003. Ou seja, teve uma diferença aí de 9 anos. Tudo bem, lançaram o CS Source nesse meio tempo, Condition Zero, porém... cs que fez sucesso em CSGO, então vamos ignorar esses outros. Teve uma janela aí de 9 anos. E aí agora, em 2023, 11 anos depois que o CSGO foi lançado, lançaram agora o CS2. Ou seja, uma janela aí, primeiro de 9 anos, depois uma janela de 10... Talvez, talvez... Daqui 10 anos, 11. O próximo CS se pareça com algo desse tipo. Inclusive, já é a famosa jogada do Zayu de P50, porém no Real de 5. Eu tô falando dessa jogada aqui. Six is even been flanked. Electronic looking for the cleanest finish. She's been turned on. Ziyu no health really, but he's still hitting shots. He's already got 3 and 4 and 5. Oh my god nesse super motor gráfico ela ficou assim imagine eu consigo imaginar cara uma partida profissional Assim, cara Nesse nível gráfico Pô, É bonito Mas a ideia do CS não é ser bonito E ele consegue ser Mas a ideia do CS é ter uma boa play de verdade, rapaziada Por tanto tempo Eu clamei por essa Source 2 Estou muito contente com ela Tem bugs? Tem, mas é a fase beta Tô amando E olha que eu só joguei Dust Para quem ainda acha que o jogo não tá bonito Mano, é porque talvez você ainda não tenha tido a experiência de jogar Por vídeo Não é a mesma sensação Vamos lembrar daqueles vídeos que a Valve divulgou Daquela cena do Palácio da Mirage ou então, da base TR, do mapa dancente, ah! do bombe Iá, da NUT. Tem muita coisa legal vindo por aí. Eu... Estou animado. O vídeo é esse, mas não feche o vídeo porque eu tenho um aviso muito rápido aqui que é importante. Vocês aí só tem dois dias para preencher o formulário e participar do sorteio da medusa com adesivo dourado do Fallen. O que, que você tá falando, cachorro? Calma aí. Que medusa é essa? Para quem utilizar o cupom DOG lá no KDROP, que, para quem não sabe, é o melhor site de abertura de caixas do mundo, concorre a uma meduzinha. Que de meduzinha não tem nada. É só a quarta alto mais cara do mundo. Vou sortear nos próximos dois dias, então se você ainda não utilizou o cupom DOG no KDROP, use, preenche o formulário. Se você já utilizou e não preencheu o formulário ainda, preencha É importante importante, uma skin que mudará a vida de um de vocês. Enfim, é isso. Recado dado. Tamo junto, galera. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal, Cachorro 1337. Falou!